Eu vou a partir da morte, a partir da morte não, de automático, aqui em espanhol é a partida, house de morte, é cada um é pelo seu cu, e é mais difícil. Eu deveria ter mudado para a América, mas mudei. The station, the station Vamos sacar lá, nenhum do, da minha equipe entrou. Ah, só tem também. Tem alguém aqui, tem alguém aqui de virar Sua vagabunda, vagabunda morre! É ele Ele tava jogando comigo, sua morte Olha o nome dele cara, minha morte Exatamente Ah, não vai ter como deixar eles ganhar Eles ganharam já Nossa, pode ficar nessa porra Pra que ficar nessa porra? Não é isso que eles queriam ganhar Pronto, ganhou Não teve, não, não teve Nenhum divertimento, nenhuma graça Qual é a graça dessa porra desse grupo? Desse round? Me diga, eu vou, eu vou almoçar agora Uma partida nova aqui, finalmente Finalmente Meu grupo Nossa, nível. Nível quanto? Não, eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Olha lá a rola a Zona Zona atacada Eu ataquei a zona O time vermelho já estar tá no... Na zona C Uai caralho, está aqui já! Três filhas da puta. o que, que eu tô fazendo na minha vida? Sua morte tá aqui também. Esse cara me persegue. É eu vou usar, eu vou usar. Ah, perdi, mas eu não sei. Fudeu. Eu deveria ter mudado para a América. Muito bom, vai fazer o melhor o melhor jogador de vida nada duas vezes agora. Oi galera, cheguei! Vamos começar! É bom, já tem.. Meu Deus, já tem 32 minutos de gravação. Bom, com certeza que será a penúltima. Tem mais 10 minutos então. Esgotou o tempo. Calma, caralho. Calma, galera do sexo. Vamos invadir aqui comigo, comigo é assim. Comigo eu invado mesmo. Eu sou invadido. Eu sou noob, mas não é invadido. Ei, mas tem um noob. Deixa eu invadir, deixa eu comer logo no escuro Tirou minha abóbora, filha da puta, agora que você vai, gente. Filha da puta! Ai, me mata, caralho! Isso! Chega pra trás e me mata, filha da puta! Coragem, caralho! Isso! Olha o cara entrando! Ai, ai, que gostoso! Entra um safado, como se estivesse entrando! Uma abóbora dentro de você! Oi, galera! E aí, filha da puta, tá curtindo a vida? Como é que tá viva vida, hein? Ali embaixo! oi amigo oi amigo oi amigo que eu não tenho medo de morrer porque eu sou noob o bom do noob é isso noob tem medo mas depois noob encoraja nossa mas tá bugando essa caralho do chão morreu meu time inteiro aqui só tem medo. O outro cara, porque vai morrer daqui a pouco Isso, filha da puta, a pincha granada trabalha agora Estou sentando é agora todo mundo nessa é caralha Cala a boca, velho. Morri Sua morte me matou Já não tenho me Mano, cara, gente filha da curta Só parece que só tem eu e ele Estou com quase mil pontos. Com tua Essa tua moto é desgraçada. Só matou o quatro é noob também. Uai ah. oh, caralho, eu esqueci que é tô nas fe. O cara. O cara acho que é o superior, porque acho que matou noob e tá. tá se. Tá jogando bem. Muito bem. Você matou o noob, Tim. Você não tá jogando bem, você noob. Nossa, Mas estamos ruins pra caralho. Vamos usar minhas visibilidade Ele me descobriu, ele é um filho da puta mesmo. Pelo menos eu esse filho da puta. pra ver se fica com o Mata o filho da puta. Acho que, ele acha que é bom colocar o nome dele na sua morte. Na verdade ele é um filho da puta. Não atira a mim não, não atira a mim não. Tira a mim Que é isso, pegador! Oh. Morreu, ó, cara! Mano, na vida eu sou aquele que se distrai. Eu sou nobido. E... as pessoas vão querer matar novo. Então eu sou aquele que. Aquela pessoa que se distrai na vida. O hum, único jeito aqui.. Meu nível não está funcionando, eu não tenho que falar direito. A E aí, filha da puta, tá tudo pronto? Olha o filho da puta entrando aqui também, gente. Filha da puta tudo. Ai caralho, desculpa, não tava vendo! Mas entrou.. Entrou seis pessoas no grupo dele. Fudeu pra nós, fudeu! Mas fudeu eu gostoso, eu vou colocar. Olha! Ah, nosso grupo agora a gente tá com também Ah, mas sim, nossa, hein? vocês não aguentam a zona? Vocês não aguentam segurar uma zona? O filha ela puta, tá... Tá na dica? Por que eu estou renascendo na zona C? Eu tenho um cobrinho Porque a zona aqui é ativada pra mim Renascendo a zona C, mas eu tô renascendo na zona B Olha a gente aqui é a zona B Eu tô fazendo isso na minha vida, não te tá fala mais do que isso Não fala, tá hein, porra Tão perdendo só pra aliviar Puta que pariu, lorululul Temos de jogar mais filme na minha vida, E aí, filha da puta, querendo matar nuvens? Não sei se filha da puta, matamos nuvens Ué filha da puta! Por que cara? Ah matei, ele matou. Se eu não tivesse matado também, eu seria uma nuca. Mas eu sou nuca. Se eu seja mais nuca ainda, eu ia ver isso de jogo. Filha da puta... De boa ali. Não entendo. Agora todo mundo aqui vai ser no... no... Consagrado. É lá no Consagrado! porque eu, eu jogo essa granada Você não vão ganhar não, caralho uai CARALHO FILE DA BUSA PUTO MAS NÃO MORRE, O Bicho tem chumbo na vida Mas não morre, caralho Nossa, agora fiquei puto. Então, meus conselheiros, é pra avançar, não pra ficar parado, ok? avançado, que eu gosto aqui Vamos avançar sem medo de morrer. Eu sei que sem medo de morrer aí. Até só um jogo, vai terminar, vai acabar tudo. Matei essa Matei com a granada, depois que eu morri. Então eu agora o pior jogador de granada. Porque eu estou melhor na granada. Porque eu arrumei configurar as trecas de onde você pode jogar as granadas, entendeu? Ué, da puta, na linha de o que ela puta montando ali de bandinho? Os caras estão tá no mesmo. Deixa eu pagar essa ponta aqui. Puta que pariu. Dois caras. Ah. Eu segurei finalmente, já nasceu, já nascendo agora. No das cinco. Uai, caralho, isso aqui tem o que, porra? Os caras estão arrebentando, olha. Já que vão na sua zona. Calma aí, ô morte, Calma. É assim que você chega, caralho. É assim que você chega, pegadão. Ué, o cara chega aqui dançando. Ué, caralho, que isso? Que porra é essa? Ué, tem alguém aqui? Uai, tem muita granada, gente! Não pode ficar mais de paz nessa porra O cara tá tirando aqui em mim Eu sou doido pra filha da... Tá, brincando com a vida Uai, gente, tem isso aqui, gente Olha aqui filha da puta, ganhando a filha da puta Parece que tem alguma coisa, tem um ima aqui no meu pulo, agora Ih, hum, mas tá difícil a Europa aqui, viu? O povo da Europa tá jogando muito, tá muito viciado vocês eu vou pra minha América, assim. Uai, caralho, cara aqui. Ai, morreu, depois eu joguei na granada. Oi, amigo. Eu sou o único que avança nessa caralho. Eu tava tudo comendo nessa porra. Olha, a filha da puta aqui. E aí, amigo, cheguei, me mate. Não posso isso. Eu estou com quanto? Eu morri... Eu morri dezoito vezes Sabe o que significa? Nada e eu, eu, eu quero morrer o oh, filha da puta ali já chega desfilando assim Porra que que está na giz nessa porra aqui? Ele não morre também não, o cara tem chumbo O cara mata eu quatro pessoas aí e sobrevive Fala que ele tem que... a porra dessa O que cara, não deixa nem arremessar uma, uma, uma, uma granada. Meu sonho é sempre arremessar uma granada. Eles perderam. Né? Não adianta, eles estão com 17. Olha os filé da puta passando a linha, gente. O que vocês vão fazer? Eu não posso acreditar na tamanho. Eu não sei como é que esse filho da puta me encontra. Mas fudeu tudo. Ai, caralho, já nada granada. Tem um monte aqui. Ai, que eu não quero. E aí? Cara, reativaram a zona deles depois. Na verdade era nossa Então ativar a zona depois de um século. Eles perderam, eles têm que perder. Como falta essa caralho aqui? Resultado da partida. Nossa, mas eu pontoei muito pra ser um novo. Então eu vou trocar aqui pra América. Eu vou jogar a última vez aqui na América e vou jogar a partida morte. Partida morte em espanhol, partida morte. Morte! Bônus! 2xp de bônus, duas vezes. Eu vou a última no controle de zona. controle de zona controlar a zona. Ganhando, finalmente o jogo me coloca do lado da equipe que está ganhando. Mas está muito vazio a América, a Europa está muito cheia. Mas eu estou muito bugado. Ai, filha da puta, que susto, caralho E jogou a granada, eu já tinha morrido porque você arremassou a granada, porra Mas o cara tá lado mesmo. ele. Vai, onde eu é renato aqui, dando o cu já Uai, caralho, calma aí, porra, caralho, joguei duas granadas Ai, mas sem querer, eu joguei as granadas, desculpa, não era para arremassar as granadas 3 contra 4 Aí sabe que eu já tô aqui, né? Mas eu errei a porra da granada Errei, mas eu <risos> vi, meu Deus, como doido! Eu, eu comentei o seu vídeo Desculpa, gente, eu, do... eu prefiro morrer do que perder a vida com vocês eu Prefiro morrer do que perder a vida com vocês minha vida com vocês Mas eu tô um foda aqui hoje, mano Tô um foda assim. hoje, mano Tô um foda, filho então, Ah, aí, cara, isso mesmo Eu acho que algum alguém que dar pra outra Mas tá um cu esse jogo, mas é um tá cu, hein? Tá um cuzinho! O cara noob, Dom... Como é que é o nome do cara? Acho que ele me matou por sorte, né Mas eu vou colocar invisibilidade, invisibilidade. Eu não sei falar. Ó, oh, esse daqui é novo, ó. Dom, desequilíbrio, espírito já que me matou, ele me matou mas porque eu sou a nuvem? eu não tô conseguindo a individualidade? Mas mata que filha da puta, que corno do caralho! Ah, você tem um em vivo, vai ô caralho! Nosso time tá voando! Mas que caralho deixou me reviver a zona. Mas tomar no cu vai renascer todo mundo aqui agora. Aí renasceu, filha da puta. Não sei porquê também. Já perdeu. Mas ele ainda tá vivo. O cara é mestre. Nós temos. Aí a América tá, tá boa, A América é O povo da Europa tá vendo muito esse Agora na vida, embora no jogo. Retal da caixa matendo. um uh, meu Deus! E é isso. Vamos agora de para Pra encerrar 48 minutos de, de jogo. Mas eu vou me enfoder para pra editar essa porra. Essa porra não vai nem caber no editor. Porque eu, eu vou ter que cortar em 20 minutos cada um. Pra tentar tá fazer um vídeo de 25 minutos no máximo. Vai caralho, o que, que tá acontecendo aqui? Uai, filha da puta, é assim que você chega numa mina? Não tem como, eu vou ter que aqui, eu vou colocar radar, radar não Vai radar, vamos colocar radar. Detectou Eu não sei o que escolher o, o tempo o jogo vai terminar. Eu estou escolhendo aqui. Eu não estou conseguindo usar a única velocidade. Eu não estou conseguindo. Não blind Mas o que está acontecendo aqui? Nossa, mas me matou de jeito de um caralho Foi uma caralhada, viu? Não sei como ele conseguiu me matar Eu entra entrar nas tão boa hein? Olha que fundo surubão aqui Você tá jogando aqui então? Nossa, mas que gostoso a gente matar assim, dois de vez É muito gostoso Eu tô com medo Os caras fazem surubão Ai caralho, eu pensei que tava perto de mim Ai tinha Puta que pariu, eu tô muito foda Nossa, dá até muito Isso aí é motivação pra viver Mas tem um caralho aqui chegando filha da puta já sabe onde eu tô Para que me persegue tem alguma coisa no meu cu é que chama atenção, meu jogo. Mas eu matei dois de vezes, isso é muito saboroso. Calma aí, o caralho. Joga ele joga ele mata ele. Eu cometi 6 e de matar ele. Ganhei 4 lugares em 2 minutos. Pronto, essa daqui foi a partida. É, a partida. Ah, também só tinha 5. O, o outro cara saiu. É, foi muito ruim. Bom, não vai dar pra pegar no rank 29 hoje. Hein? Eu comprei dinheiro, vamos ver se eu posso comprar aqui com dinheiro pra, pra encerrar no jogo. Mas agora eu posso comprar e tudo, muito caralho. Hein? Eu tô rico! Mentira. Eu não sei usar essas armas. Puta, eu sou novo. Mas eu não sei qual eu vou comprar. Vou deixar pro próximo jogo. Porque como eu, eu irei sair. Ah, não. Vou comprar esse aqui de diminuição. E eu comprei quase tudo se é Pronto, eu vou mais uma parte da morte não, eu vou controlar isso anos mão. Pra é encerrar o vídeo mais vezes. Mais 52 minutos de vez 52. Minutos. Vai fazer uma hora. Deixa, deixa fazer uma hora. Pronto. Ó, ah, pessoal, onde eu, eu, eu entrei aqui nessa forma. Rose, o Dom um de Vindito, ele tá aqui também. Ele está aqui também. Vai morrer com a granada, não morreu filha da puta. Você é o que porra? Você é o que, que filha da puta? Não. Ui, tá esperando o que caralho? Ai morri, me matou filha da puta. Pelo menos eu tirei. Não sei, um não ah, mas eu não consegui entrar, faltando tem segundos O cara entrou por baixo, gente, você está entrando por baixo de vocês Vocês não estão sentindo isso? O cara entrou por baixo deles e não estão sentindo Estou muito medo no seu que estão planejando. Nossa, mas matou minha amiga Rose. Qual é o nome do cara é Rose? Mas tá difícil, tá matando todo mundo esse povo tá brincado. Que é isso? Mas morre, filha da puta. Uai, que derrocada é a aqui. O que, filha da puta? A gente nada, safado. Ai, perdemos, uma razão nascer. Mas eu vou encerrar aqui. Não quero ver eu me, me humilhando por isso. Mas eu vou colocar aqui e tentar alguma visibilidade. Porque eu não, deixo, eu não sei se eles não estão funcionando. Olha oh, o Ney, agora tá do meu lado, né? Ain't gonna happen. Tô vagabundo. Como é que rola aqui? Eu esqueci como é que rola. Eu esqueci de configurar aqui. Assim. Mas tá muito longe, olha meus dedos aqui. Assim. Vou ter que concentrar aí. Depois eu vou mostrar como configurar.